Olá pessoal, tudo bem? Aqui é uma banca de um dos nossos clientes usando a nossa VPS. A linha vermelha, que é a linha alvo, iniciou lá em cima, foi arrastada aqui para o meio, deu a reversão e o robô está voltando agora, pegando a reversão para pegar o take profit, ou seja, o alvo dele ali daqui a pouquinho, ó, falta a distância. Em vez de esperar ele chegar até lá em cima de novo para dar o lucro, não. Ele já arrasta a linha de alvo para perto da linha de operação. Então teve uma queda brusca, uma banca de 3K só, tá? Uma banca de 3K. Dá para ver aqui, ó. É 3K, ele já fez 10% no mês passado, já tá buscando um pouco mais. Então é bem simples, tá? E, e agora pegou, baixou, o robô segurou firme e agora pegando a reversão e voltando para pegar o alvo ali daqui a pouco, tá bom? Hoje é dia, hoje é dia, vamos ver a data de hoje. Hoje é dia 1 do 11,